visão e missão tem foco em ser agora nós vamos falar do que tem foco em ter, que é o foco no ter foco no ter eu vou trabalhar o aspecto da ambição olha só que coisa interessante quando a gente traz o coach para refletir sobre missão e perdão visão e ambição a gente traz porque pensa comigo o seguinte da mesma forma que ele pode traçar metas com foco em ser e ele pode traçar metas com foco em ter ele também pode trabalhar a visão e a missão com foco em ser e a ambição e o papel com foco em ter depende do que ele chega verbalizando às vezes a, a insatisfação dele verbalizada é relacionado ao que ele tem. Muitas vezes ele pode chegar numa sessão para você e falar assim, eu não quero trabalhar meta. Mas às vezes eu fico pensando, do que vale tudo que eu tenho? Do que vale tudo que eu fiz? Esse sujeito não está preocupado com o ser. Ele está verbalizando, e aí escuta atenta. Questões de dificuldade de compreensão, ok? Diretamente ligadas ao ter. Então... Do que vale o que eu tenho, do que vale o que eu conquisto, do que vale o que eu ganho, do que vale o que eu faço? O questionamento está focado para o que ele tem. Aí se ele chega questionando o seguinte, olha, às vezes eu fico pensando qual é o meu papel aqui. O que, que eu quero fazer aqui? Não confunda essa verbalização de quem eu sou aqui com o papel que eu faço aqui, com esse papel que vem embaixo de ambição. Ele naturalmente, nesse momento, ele está questionando o ser dele. E isso está ligado à visão.